Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e neste vídeo nós vamos aprender como criar um lacre metálico de garrafa ou popularmente conhecido como tampinha de garrafa. Para esse vídeo eu separei alguns materiais, alguns arquivos importantes que nós vamos ver durante esse treinamento só que antes eu já quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no nosso canal, que estão nos ajudando aí a sempre alcançar mais e mais pessoas. Nós conseguimos aqui a meta de 25 mil inscritos e claro, queremos sempre mais, porém eu quero agradecer aqui, já deixar registrado o nosso agradecimento a cada um de vocês que fazem parte desse projeto. Então começando aqui a nossa videoaula, a primeira consideração que eu quero deixar bem claro é que esse vídeo ele já foi divulgado alguns anos atrás só que naquela oportunidade nós tínhamos uma versão do Max mais antiga nós tínhamos outras ferramentas, outros conhecimentos e assim por diante então nós vamos refazer essa aula e eu vou fazer ela de um modo completo nós vamos fazer a parte de configuração da referência, modelagem mapeamento, texturização iluminação e render, vamos fazer a aula por completo aqui vou mostrar para vocês aqui no nosso site nós temos as duas aulas, as duas aulas da tampinha de garrafa que estão logo aqui ao lado. E eu também quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Observe que nessa pesquisa da tampinha de garrafa, nós temos a garrafa aqui de vidro até uma garrafa da Coca-Cola. Tá? Isso significa que você pode criar composições. Você pode fazer o tutorial da garrafa, fazer o tutorial da tampinha e colocar a tampinha na garrafa e fazer uma renderização. Além dessas aulas aqui, eu tenho outros assuntos que são assuntos semelhantes. Por exemplo, aqui na próxima aba, nós temos a mesma garrafa, porém com a imagem aumentada. Temos um abridor de latas, que pode ser feito aí para você que vai modelar, por exemplo, uma lata de conservas, ou uma lata de leite condensado, uma lata de, de qualquer outro produto. E mais à frente aqui nós temos um barril também, que você pode conciliar ali, fazer umas garrafas de cerveja fazer a tampinha, fazer o barril, enfim, você pode diversificar bastante com o conteúdo que nós já temos, e são conteúdos que têm uma certa conexão, você pode criar composições, buscando aqui nas nossas videoaulas vários elementos. Então, voltando aqui no 3ds Max, vamos fechar aqui o navegador, vamos abrir o Max, eu deixei para vocês alguns arquivos que já estão prontinhos, uma mão com açúcar para você que quer, aplicar aí a texturização, que quer procurar referências boas e talvez tenha uma certa dificuldade de encontrar deixei aqui uma pastinha que estará disponível para vocês para download lá no nosso site e aqui nessa pastinha eu tenho a pasta principal que são as referências como eu acabei de falar, nós podemos criar através dessa tampinha podemos fazer aqui a modelagem de uma garrafa, aplicar o material da garrafa pegar o abridor de latas e fazer uma composição. Olha que legal, você consegue pegar vários elementos, vários ganchos e fazer uma imagem bem bacana. Aqui também temos as referências da tampinha, então temos esse lacre real, que seria nas duas posições, na parte de cima e na parte de baixo. Temos também aqui outras imagens que vão nos ajudar a ter mais ou menos uma noção de composição. Esses lacres aqui, eles são um pouquinho mais abertos que como eles não foram utilizados, então eles não foram fechados. Então você tem essa característica do lacre novo ser mais aberto. Isso aqui tudo a referência ela já nos mostra, como vocês podem notar, as referências nos ajudam bastante. Aqui eu tenho a referência com o reflexo, com o brilho da tampinha, então eu tenho esse reflexo bem sutil aqui na tampa, aqui o reflexo ele já é mais distribuído, eu consigo ver esses detalhes, e agora vem uma dica importantíssima para você. Eu estou com webcam aqui, a webcam ela não é de grande qualidade, então ela não vai mostrar perfeitamente. Mas eu peguei uma tampinha, só para mostrar para vocês, eu lavei ela direitinho, tá? que o coronga agora está pegando todo mundo, mas enfim. Eu peguei essas duas tampinhas aqui, ó. vou tentar mostrar para vocês. Por que, que eu peguei essas duas tampinhas? Na hora da modelagem, é muito interessante que você tenha boas referências. Agora, se você tiver o objeto real na sua mão você consegue comparar como que o reflexo dele acontece, você consegue perceber, por exemplo, imperfeições, eu consigo ver aqui na tampinha, não vai dar para ver na câmera, mas ela tem pequenos arranhões, ela tem pequenos desgastes, tem um leve amassado na lateral, então fica difícil de mostrar aqui na câmera para vocês, que a câmera não é de grande qualidade, mas dá para ver aqui mais ou menos o reflexo, eu acho que você vai ver aí o reflexo passando nas laterais e isso claro, eu vejo os detalhes internos vejo todo o detalhe que a tampinha possui então é interessante toda vez que você começar a pensar em modelar algo você tenha esse algo na mão se você não tiver, busque o máximo possível de referências para que fique mais fácil para você modelar, tá certo? então vamos lá, vamos começar a modelagem, né? mãos à obra então Ah, só para concluir aqui, do lado eu vou deixar também uma pastinha de texturas com várias texturas aqui para vocês utilizarem dê uma olhada que são texturas boas e essas texturas podem ser aplicadas diretamente nas tampinhas e daqui a pouco nós vamos mostrar como fazer isso antes de começarmos aqui também antes que você se esqueça você que é novo está chegando agora já clica aqui abaixo no botão inscrever-se ative as notificações e também deixa aquela forcinha através do seu like sugestões opiniões o comentário você pode deixar aqui abaixo o seu comentário dizendo o que você achou dessa videoaula se você assistiu a videoaula anterior, comente para a gente aqui o que você achou, quais as diferenças entre as duas aulas. Né? Claro que nós temos é, muita qualidade agora, porque os vídeos aumentaram a resolução, nós temos vídeos em Full HD, nós investimos também no áudio, porque o áudio naquela época chiava bastante, então atendendo aí a pedido de vocês, nós melhoramos o áudio, mas enfim, é isso, tá bom? Deixe seu, seu comentário, sua sugestão. Para que nós possamos saber como conduzir melhor aqui o nosso canal. Então vamos lá. Começando aqui pela referência. Vamos abrir a pasta de referência. Vou abrir o 3ds Max. Vou tirar o vídeo aqui do cantinho. Para que vocês possam ver esse detalhe aqui. Quando eu clicar aqui no canto. Mas vocês também podem deixar aí o comentário. Se vocês acham que o vídeo atrapalha ou não. Tá certo? Então vamos lá. Começando aqui pela referência. Eu vou criar um plane pressionando o botão Ctrl na vista front. Tiramos aqui os segmentos e arrastamos a imagem da nossa referência para cima desse plane então vou pegar essa referência aqui vamos arrastar para cima desse plane vou criar uma cópia desse plane pego aqui mais uma referência que eu acho que é interessante vamos pegar essa outra referência aqui e vejam que temos aqui duas referências principais do nosso modelo 3D se você não sabe nada de 3ds Max e você está chegando agora nós temos uma vídeo aula de introdução ao programa 3ds Max essa videoaula foi feita na versão 2012, porém ela serve até para os dias atuais, tá? Pouca coisa mudou em relação à interface. Então se você quiser, se você é novato no 3ds Max, dê uma olhada nessa aula, que é muito importante até para que você entenda um pouquinho melhor o programa. Então vamos lá, de acordo com as nossas referências, eu tenho aqui uma tampinha. Essa tampinha é um objeto côncavo, ou seja, seria mais ou menos um cilindro com um buraco no fundo. E eu percebo aqui que nesse objeto eu tenho 21 partes, ou 21 repetições. Para quem já sabe, quando nós temos objetos com repetições, nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam na criação dessas repetições. Então, basicamente, eu preciso fazer apenas uma parte e depois multiplicar ela vezes a quantidade que eu preciso. Em volta dessa tampinha eu tenho 21 repetições. Então significa que eu tenho que executar um total de 21 repetições dessa mesma superfície. E aqui ao lado, vou abrir aqui a vista dupla para a gente poder observar os detalhes. Vamos configurar aqui na perspectiva. dar um zoom aqui na nossa imagem. Vou deixar aqui do lado, perfeito. E aqui vai ter outra perspectiva para modelagem. Aqui como vocês podem perceber... Essa tampinha, vamos aproximar aqui um pouquinho mais, ela tem essa cavidade. Então, eu vou tentar desenhar aqui para vocês mais ou menos a topologia. Vejam que a topologia é basicamente isso aqui. Isso aqui me lembra muito um box. Não sei se vocês conseguem perceber, mas lembra muito um box. Então, eu vou começar criando aqui um box simples. Vamos criar um box aqui na perspectiva, botão F3, botão F4. Mudamos a cor desse box aqui para uma cor azul escuro, só para visualizar melhor as linhas. OK. A partir de agora, eu vou tentar fazer com que esse box tenha a aparência de apenas esse ponto aqui. Então vou começar convertendo esse box com edit table poly, vocês já sabem como fazer esse painel aqui, nós temos uma vídeo aula ensinando como fazer isso. Então adicionei um edit poly. Removo essas duas faces da frente e de baixo flipamos essa superfície através do botão flip e agora eu vou trabalhar aqui as dimensões para que fique bem próximo notem que aqui é um pouquinho mais alto eu teria que virar essa imagem de cabeça para baixo para vermos isso mas é um pouquinho mais alto vou deixar assim para ficar mais fácil tá? tem mais a ver aqui com a nossa modelagem então aqui eu percebo que nós temos essa concavidade né? então vamos voltar aqui no nosso box mais uma vez Fazemos aqui um connect na horizontal, pode ser um connect aqui com duas conexões. Antes de fazer esse connect, aliás, eu vou até voltar aqui, eu vou reduzir um pouquinho a distância do topo e vou subir um pouquinho aqui a altura também. O mesmo eu vou fazer nas laterais, vamos fazer aqui a seleção das duas, dos dois lados, centralizamos o eixo e fazemos o escalonamento, só para deixar um pouquinho maior. Agora conectamos aqui através de um duplo connect central, fazemos aqui dois connects, aumentamos um pouquinho a área do connect. faço novamente o mesmo connect duplo e aumentamos um pouquinho aqui a altura e vejo que já se parece um pouquinho mais aqui com a nossa peça, certo? Agora eu preciso fazer as cópias, então vou selecionar aqui todo o elemento, na versão mais recente do Max o atalho é Alt e Shift e arrastando, nas versões mais antigas, anteriores a 2021, é simplesmente o botão shift, arrastando com shift vai funcionar, tá? Então arrastei aqui, criei um elemento, uma cópia, vou juntar essas duas cópias, ou esses dois elementos, através dessas edges aqui. Então vamos fazer aqui um grown, aplicamos um Bride para poder unir através da ponte, selecionamos essa edge, aplicamos um connect, connect com um segmento somente, uma divisão. E eu vou puxar um pouquinho mais para frente aqui, vou tirar a seleção dessa primeira edge, vou puxar um pouquinho mais para frente aqui esse pontinho, só para arredondar mais essa base, exatamente como acontece aqui. Tá? Nós estamos trabalhando nesse ponto, então veja que já arredondou mais a base, já fica mais parecido ali com a voltinha. Aqui só para completar, vou puxar aqui um pouquinho mais para frente, vamos puxar aqui um pouquinho mais, adiantar um pouquinho mais esses pontinhos aqui está ótimo e vejam aí que nós criamos a metade, a simetria do nosso objeto a partir desse momento eu posso excluir esse lado aplicar o um modificador symmetry o modificador symmetry já vai me dar essa simetria modificador edit poly removemos essa edge central aqui que foi criada pela simetria através de um control remove control remove, se eu aplicar somente o remove vai ficar aqui alguns pontinhos de vertex perdidos então tenho que aplicar um ctrl remove para remover completamente e agora selecionamos essa parte de cima aqui vamos selecionar toda essa parte perfeito, puxamos para cima e eu gostaria que essas edges aqui tivessem a mesma distância eu gostaria que tivessem todas elas a mesma distância porém eu teria que primeiro criar todas as minhas cópias então antes disso eu já vou criar aqui a cópia, vamos ativar aqui o nosso Snap Toggle. O Snap Toggle ele já vem por padrão aqui como Vertex e nele ativo eu posso selecionar aqui os pontinhos de Vertex, pressionar o botão Shift e arrastar o objeto com o Shift ele vai criar a nossa cópia. Quantas cópias eu devo criar? Agora nós devemos retornar lá nas referências e vocês vão ver que eu deixei disponível para vocês aqui a quantidade já contada, nós temos 21 lados 21 cópias então faço aqui um total de 21 ou 21 cópias no total no caso aqui 20 né, porque uma já está pronta, então criamos aqui um total de 20 cópias dessa mesma peça, vamos atachar essa peça, primeiro eu tenho que desativar aqui o nosso snap atachamos todas elas uma por uma aqui, ou pode ser através de um itet list mesmo, eu vou fazer aqui manualmente todas as pecinhas, perfeito entre os pontos de Vertex, vejam que nós temos aqui um pontinho de Vertex, e esse ponto aqui ele não foi soldado, assim como os demais também não foram soldados. Então tenho que selecionar os dois pontos e clicar aqui em welds para poder soldar os dois pontos. Faço isso em todo o modelo, então clicamos aqui em welds e ele vai soldar completamente o modelo. Agora vamos aplicar um modificador chamado Band, vamos aqui no painel Modify List, selecionamos o Band, esse band eu vou executar ele com uma torção aqui de 360 graus, só que antes eu vou determinar a direção, temos x, y ou z, no nosso caso aqui a direção x ela tende. quero fazer aqui uma curva de 360 graus, e o ângulo ou a direção vou deixar em 90 graus, 90 graus aqui ficou invertido, então vamos colocar em menos 90, que seria ao contrário, né? colocamos aqui menos 90, e agora fechamos o ângulo em 360 graus, para fechar aqui certinho, Veja que 360 graus ele encaixa perfeitamente aqui a pecinha. Adicionamos agora o um modificador Edit Poly, soldamos os pontinhos de Vertex que não estão soldados, vejam que eles estão soltos, então fazemos aqui mais uma vez a solda, pode ser por completo mesmo, e agora, nessa parte de cima, eu quero distanciar, como eu acabei de falar com vocês, eu quero distanciar isso aqui com uma distância igual entre todas as Ls. Se eu fosse fazer isso aqui manualmente, eu teria muita dificuldade, demoraria muito. Então, nós vamos recorrer aqui à nossa ferramenta do painel Graphite Modeling. Esse painel aqui, ele é enorme, por isso que eu deixo somente os menus aqui para vocês verem, não é muita ferramenta, então vou deixar ele recolhido. E eu vou acessar o menu Edits, vamos aqui no menu Edits, Add Loops, tá? No menu Loops, aliás, clicamos em Loop Tools e vamos clicar aqui em Loop Tools, vamos clicar em Space para poder distribuir o espaço por igual. Então vejam que já distribuiu o espaço por igual, rotacionou um pouquinho o modelo, não tem problema, porque a partir de agora nós não vamos precisar utilizar a simetria. Vamos só posicionar aqui no local correto, aqui está bom. Agora pressionamos o botão shift e puxamos mais uma vez, fazemos uma retificação no eixo Z, vejam aí que no eixo Z ele vai retificar o modelo perfeitamente, puxamos com shift mais uma vez, comparando aqui a nossa imagem, eu tenho mais ou menos aqui o dobro da altura, só para vocês perceberem, então nós temos aqui a primeira altura que seria da cavidade e a segunda altura para finalizar ali a parte de cima da tampinha puxamos com Shift mais uma vez, vou deixar um pouquinho mais alto aqui para ficar mais fácil. Puxamos com Shift mais uma vez, concentramos aqui através do escalonamento mais uma vez pressionando o botão Shift, puxamos um pouquinho para cima e aplicamos um collapse para poder fechar esse espaço. Nessa edge aqui da quina, nós vamos executar um loop através de um duplo clique, aplicamos um chamfer. Esse chamfer, vou deixar aqui um pouquinho mais intenso, observando aqui a volta do chanfer, seria mais ou menos isso aqui. Vou colocar aqui com dois segmentos, para fazer esse chanfer bem suave. E aqui a nossa tampinha está praticamente pronta. Se vocês quiserem fazer essa tampinha aberta como na nossa referência, vamos ver aqui nas tampinhas novas, os lacres novos, ele é um pouquinho mais aberto. Você pode vir aqui com o modificador FFD 3x3 selecionar os control points da base, então na vista front você vai selecionar os control points de baixo e vai aumentar o escalonamento no eixo X e Y, tá bom? mas eu vou deixar aqui no padrão para a gente poder continuar, como se a tampinha já fosse utilizada bom, agora chegou o momento de aplicar as texturas, não é isso? antes de aplicar as texturas eu vou centralizar o ponto pivô, porque ele está nesse cantinho aqui então vamos vir aqui em hierarquia, effect pivô only Center to Objects, e ele vai centralizar na massa do objeto Vamos novamente aqui na perspectiva, eu vou deixar esse objeto bem no centro aqui do grid Aqui está bom, mais ou menos nesse ponto aqui E agora falta só mais uma parte do modelo, que seria essa borrachinha aqui de baixo Essa borracha, como ela não é material de metal, eu vou fazer com que ela seja um objeto independente Então vamos criar uma cópia dessa tampinha, vou deixar essa cópia aqui mais ou menos vamos voltar aqui no nosso Edit Poly aqui nesse Edit Poly vamos selecionar somente as laterais, então na vista Front, botão F vamos selecionar aqui somente a parte da frente dessa tampinha fazemos um a seleção através do Gron e removemos essa parte aqui da tampinha vamos fazer agora um flip na superfície ou na malha desse objeto para que ele aponte para baixo a partir desse momento Fazemos aqui mais um ring e um connect, então vou fazer um ring e um connect aqui para fazer essa borrachinha aqui de dentro. Aplicamos um extrude para poder fazer aqui uma superfície né, desse objeto. Então vamos ver aqui em edit polygons, extrude. Vou mostrar de perto aqui para vocês o que, que vai acontecer. O extrude ele vai fazer essa superfície, ok? Clicamos em ok para confirmar. Agora selecionamos esta área interna aqui, fazemos mais um ring contra o polygon e um extrude. Mais uma vez aí, ele vai dobrar praticamente a altura. Fazemos agora a seleção das edges e um connect. E agora eu vou fazer um extrude nessa linha. Para que vocês possam ver aqui, vamos aproximar mais. E esse extrude aqui eu vou fazer ele negativo, ou seja, para dentro. Então vejam aí que fez a extrusão e vai fazer somente um contorno aqui das linhas. Agora vamos alinhar os dois objetos, vou pegar a ferramenta Align, e vou alinhar aqui XYZ pivô com pivô, clicamos em OK, selecionamos todo o elemento, e vamos descer aqui no eixo Z, para que ele não fique encostando na tampinha. Então vejam aí que desceu, aplicamos o Turbo Smooth só para ver o resultado, vejam aí que o Turbo Smooth ele já vai fazer aqui mais ou menos o efeito da tampinha, e claro, eu posso voltar aqui no nosso Edit Poly e reforçar um pouco mais essas quinas. Então selecionamos as edges para isso, aplicamos um Ring e um Connect, e eu posso deixar esse Connect aqui bem próximo da borda, ele vai reforçar um pouquinho mais. Aplico o Connect aqui acima também, através de um Ring, Connect com dois segmentos, colocamos aqui duas divisões espaçadas, aplicamos o tube Smooth, e o botão F4 vai mostrar aí o efeito da tampinha perfeitamente temos aqui o efeito excelente da tampinha vamos lá agora vem a parte da textura e do mapeamento a textura eu vou deixar as texturas para vocês aqui de presente mas eu vou utilizar uma textura especial para essa data que será essa textura aqui tá em comemoração aos nossos 25 mil inscritos nós vamos criar uma tampinha com o rótulo de 25k. Então, para poder criar essa textura, eu vou simplesmente arrastar ela direto aqui para o meu objeto, ou posso arrastar aqui para o editor de materiais, que também funciona super bem. Vamos pegar aqui e arrastar direto para o editor, e ele vai carregar o nosso bitmap. Agora eu vou criar o um material do V-Ray MTL, eu estou utilizando o renderizador V-Ray, mas você pode utilizar um renderizador simples e fazer as mesmas ligações. Eu vou ligar essa tampinha aqui no nosso Diffuse Map, e vejam que ela já aparece aqui no material. Agora vamos ligar esse material lá no nosso objeto. Então vou fechar aqui o nosso painel por enquanto. Vamos ativar o background também. Eu vou ligar o material diretamente aqui na tampinha. E veja que a tampinha não está mapeada. Que eu não percebo o mapeamento da tampinha. Vou aplicar um modificador agora. Vamos aqui em modify list. Procuramos um modificador chamado UVW map. E o VW Map ele já vai planar aqui o efeito da textura para a gente Vamos aumentar aqui através do gizmo Para poder ficar bem grande aqui o efeito na tampinha Notem aí que a tampinha já vai fazer o rótulo aqui perfeitamente Depois disso, se você quiser trocar o rótulo É só arrastar o próximo rótulo aqui para dentro Vou pegar aqui, por exemplo, o rótulo da Coca-Cola Vamos deixar aqui do lado eu vou ligar aqui no material, e ele já vai substituir para a gente certinho, tá? Em relação a esse mapeamento, observem que se eu aumentar muito o gizmo, ele começa a dar um erro aqui nas laterais, mas eu não quero que isso aconteça. Então eu vou vir aqui dentro do mapeamento, vou aplicar um outro mapeamento agora, que será o Unwarp UVW, ele também está disponível aqui na lista, através do Unwarp UVW, vamos aqui através do atalho, vamos clicar no botão Open UV Editor, Selecionamos toda essa superfície e vamos aplicar um relax. Vamos aqui no botão relax e aplicamos um start relax. Somente isso aqui já vai distribuir para gente. Só para vocês verem, o mapeamento está logo aqui abaixo. O mapeamento da tampinha ele aparece aqui atrás para vocês notarem. E eu estou justamente posicionando o mapeamento UV sobre a tampinha. Aqui ele ficou um pouquinho maior na imagem aqui do lado vocês conseguem ver. Então vou voltar aqui e vamos aumentar o escalonamento. Para isso, selecionamos aqui toda, todo o polígono, toda a superfície e aumentamos. E aqui eu consigo ajustar melhor a superfície da tampinha. Vamos ver aqui, eu acho que aqui está bacana. tá bom, está bem distribuído. Posso voltar aqui no meu painel e adicionar mais um Edit Poly só para sair do mapeamento. E agora vamos começar a trabalhar os materiais, para que eu tenha o mesmo reflexo, como eu mostrei para vocês, o mesmo reflexo que é gerado aqui pela tampinha outra coisa também, nós vamos ter um segundo material que é o material da borracha então eu vou criar aqui já uma cópia desse material vamos tirar essa ligação aqui do bitmap esse material aqui, eu vou pegar o um material amarelado essa, essa tampinha aqui ela está em preto e branco mas o material é um látex, tá? um látex amarelado eu vou pegar aqui a mesma cor então pegamos um, um amarelo aqui bem Suave, bem baixo. Vamos dar um zoom aqui no material. Como ele é um material de borracha e tem uma leve transparência, eu vou copiar essa coloração e vamos colar aqui no Refracting. Vamos dar um paste aqui e ele vai ter essa refração. Na refração dele, no IOR, eu vou colocar aqui em 1, para que ele tenha refração mínima. Eu vou deixar aqui, na verdade, até em 1.3, que eu acho que chega mais próximo da borracha. Tá? o IOR então em 1.3 o gloss vou deixar em 0,95 um leve gloss aqui na refração e brilho eu praticamente não tenho brilho mas eu vou deixar aqui um brilho bem baixo só para fazer aqui um efeito básico aqui no brilho tá bom o gloss do brilho eu vou deixar em 0,7 0 vou ficar um gloss aqui bem suave também e esse aqui é o nosso material da borracha já posso até aplicar ele na nossa borracha Vamos aplicar aqui, arrastando e soltando na borracha. Aqui no material da tampinha, eu vou ter que criar um material de dois lados, porque eu tenho metal, porém é um metal que tem um lado impresso e o outro não. Então a face de trás, eu vou deixar aqui com o efeito do metal sem a impressão, como está acontecendo aqui. Então vamos aqui no V-Ray, vou procurar aqui o um material do V-Ray Two Sides, ou V-Ray de dois lados, nesse material nós vamos ligar aqui o material da frente no Front MTL e em Back MTL eu vou criar na verdade o mesmo material, porém sem a textura inclusive eu vou criar o material aqui primeiro e depois eu faço essa configuração da textura só para a gente ver em tempo real também eu vou carregar aqui dentro da nossa aba de renderização uma textura do tipo HDR, que está aqui na minha área de trabalho vou carregar aqui dentro da, da, do nosso editor de materiais para que possamos ver aqui, vamos ver a textura 360 graus HDR, vou ligar ela aqui no nosso Environment, ou nosso Ambiente, para que ela possa fazer o efeito aqui de iluminação, vamos ligar diretamente para o um Ambiente como uma instância, e ela está como Environment, Spherical Environment, aqui agora eu já consigo até perceber, vamos ver aqui que não está aparecendo, vamos pegar aqui a vista completa, Deixa eu ver aqui porque eu não estou vendo a imagem direito. cylindrical Environments, Spherical Environments. É, realmente não está dando para ver a imagem aqui direito, não? Vamos ver se dá para configurar aqui através do Viewport background, Solid Color Views novamente. Environments Backgrounds. É, realmente não está dando para ver a imagem aqui. Mas daqui a pouquinho. Ah, tá. Eu estava na vista ortográfica, então, na vista ortográfica não mostra o fundo, mas na perspectiva você vai ver, tá bom? Tinha esquecido desse detalhe, tá vendo? É, muito, é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Então vamos lá. Agora eu vou ativar a renderização, vamos fazer aqui o nosso primeiro render. Eu vou deixar a renderização no modo real time, tá? vamos deixar aqui a real time para poder renderizar a nossa tampinha e assim, conforme eu for modificando a tampinha nós vamos ver todas as alterações diretamente aqui na viewport então vamos lá, primeiro vamos no material da tampinha eu vou trabalhar o reflexo dessa tampinha, vamos vir aqui em reflect vamos aumentar o reflexo, conforme eu giro a tampinha notem que já tem um brilho sobre a superfície, já aconteceu aqui para gente então esse reflexo aqui eu acho que está bacana o gloss vamos deixar em 0,8 9, um gloss bem sutil também para que não fique aquele reflexo muito liso né? acho que aqui está bacana é, em relação ao reflexo ele é claro mesmo ele não assume a cor do material ele não fica vermelho quando está sobre a superfície vermelha então posso deixar dessa forma mesmo e agora o material como ele é metálico eu vou vir aqui em metalness eu vou colocar em 0,5 para que ele não fique 100% metálico isso aqui na verdade como tem uma pintura eu acho que o material metálico não vai ficar legal não, vamos deixar aqui em zero por enquanto, vou criar uma cópia desse material sem a textura e agora sim ele vai representar a parte de baixo, a parte de trás do nosso material, então fazemos aqui a ligação no BackMTL ou na parte de trás do material vamos ver aqui vamos ligar esse material na tampinha também que ele não foi adicionado ainda Adicionamos esse material à tampinha. Perfeito. Visualizamos aqui o nosso material. E vejam que a parte de trás agora. Vamos ativar aqui o nosso material backside. Aqui o translúcido. Vou deixar como zero. Vamos ativar aqui a opção back material. Tá? Senão não vai aparecer a parte de trás do material. E eu vou fazer aqui uma nova renderização. Então renderizamos de novo vou cancelar o render aqui, aparentemente está aparecendo ainda a textura deixa eu ver por que vamos novamente aqui no material Back mtl o efeito translúcido é em 0 agora sim, tá? o efeito translúcido é que ele estava mostrando o outro lado da tampinha então deixamos como 0 e nesse material também eu vou fazer o efeito metálico nele então vamos vir aqui em Metalness deixamos como metálico, veja aqui a parte de baixo agora é o metal, né? esse metal aqui está muito nítido, então vamos colocar em 0,8 gloss dele, que ficou super bacana, bem realista mesmo. Agora vamos lá no, na nossa borrachinha mais uma vez, vamos fazer aqui Unhide All, para visualizar a borrachinha. E nessa borracha aqui, vamos ver como que está o material Vou deixar ela um pouquinho diferente aqui, talvez mais escura. Vou tirar a transparência dela para isso, para que ela apareça um pouquinho mais. Vou deixar mais bege aqui, vou deixar até uma cor bem evidente, para que possamos notar mais aqui a, a borracha. Fazemos aqui um copy. Essa parte aí ela é a representação da borracha. Não dá para ver exatamente aqui, mas numa renderização com luzes vai dar para ver Vamos deixar aqui o material da borracha um bege clarinho. A transparência vou deixar com esse mesmo bege, porém mais escuro para não ficar tão transparente. Aqui está bacana. Vamos ver aqui vai ficar um pouquinho mais transparente, está muito escuro. Vou ajustando aqui aos pouquinhos. Aqui está bom. E vamos agora começar a configurar a renderização. Para a renderização dessa tampa eu vou criar um cenário simples, através de um plane, pressionando o botão CTRL, adicionamos o um Edit Poly a esse plane, fazemos aqui o que seria mais ou menos um fundo, através da ferramenta Chamfer, chanframos aqui o fundo e adicionamos mais segmentos, aumentamos o escalonamento desse plane, e adicionamos um material base, pode ser aqui um V-Ray MTL, base a esse fundo, vou deixar esse material um pouquinho mais escuro também, Aqui está ótimo. E agora vamos criar as luzes. Então, para isso eu vou deixar as referências aqui do lado e vou criar a primeira iluminação. Vamos aqui no menu Create Lights e selecionamos V-Ray. V-Ray Light. Vou criar uma V-Ray Portal, uma única iluminação aqui já está bacana. Vou fazer uma iluminação bem grande aqui para gente. Vamos desativar o nosso viewport também para ver melhor. E agora vamos fazer uma renderização fechada apenas dessa tampinha aqui com o Turbo Smooth. Lembrando aqui que nós temos que suavizar essa tampinha. Agora sim, vamos aplicar um render. vejo que o render já mostra a tampinha aqui para gente. Vou abrir la um pouquinho mais, então vamos aqui no Edit Poly. Selecionamos o FFD 3x3, os Control Points da base, como nós já vimos anteriormente. Vou abrir um pouquinho mais aqui só para dar um efeito um pouquinho diferente. Tá? Aqui no meio também eu vou abrir um pouquinho mais. Selecionamos a parte central da tampinha e abrimos. Aplicamos o Turbo Smooth. E vamos fazer agora a renderização desta imagem. Vamos fazer aqui um render básico só para ver como está ficando. A iluminação ainda está muito forte. Então vamos aqui na, na nossa iluminação. Vamos reduzir aqui para 12 mais ou menos eu vou deixar uma luz levemente amarelada vamos mais uma vez aqui dar um zoom e fazer um novo render dessa imagem já ficou melhor e agora eu vou posicionar essa tampinha antes de posicionar essa tampinha eu vou fazer aqui até um detalhe que é importante eu vou linkar essa borrachinha aqui na tampinha então posso linkar aqui através da ferramenta select and link linkei a borracha na tampinha Vou ligar o Isoline Display aqui dos dois objetos, que está bacana. E agora eu vou criar uma cópia dessa tampinha. Posso deixar a cópia aqui do lado. Vamos lá na vista perspectiva mais uma vez. Posicionamos a tampinha aqui bem próximo ao solo. Aqui está bom. Pego essa outra tampinha aqui e vou rotacionar ela de forma que ela fique aqui empilhada com essa outra tampinha. Tá? Para dar um efeito aqui um pouquinho mais físico à nossa renderização. Então, coloca a tampinha mais ou menos aqui nessa posição. Muito cuidado aqui para ela não passar do solo do piso. Vista perspectiva. Vejam aí que a vista perspectiva já mostra as duas tampinhas para a gente. Vamos fazer uma renderização. E aqui está entregue a nossa renderização final. Para concluir esse render, vamos ajustar a renderização básica aqui através do render setup. Botão F10. Vamos aqui na aba V-Ray. Vou deixar o tipo de image sample como bucket aqui já está bacana. Aqui em global DMC vamos habilitar a opção use local subdivision e vamos multiplicar por duas vezes para tirar o gloss, para tirar aquele, aquele efeito de brilho do gloss que gera aqueles pontinhos brancos. E aqui em brute force eu vou deixar em 10 subdivisões. Tá? Isso aqui seria uma renderização mediana. Fazemos aqui mais uma renderização uma luz bem simples, vamos ter esse resultado. Vou cancelar esse render agora. Vamos vir aqui na perspectiva. E vou criar mais uma luz aqui para compor essa cena. Vou criar uma V-Ray Light. Rotacionamos essa iluminação. Vou deixar essa luz azul, lembrando a iluminação natural, iluminação solar. Nós deixamos aqui levemente azulada. E o Multiplier dela colocamos em 15%. Vamos dar um zoom aqui nas tampinhas mais uma vez, que está bacana, fazemos mais um render. Já melhorou um pouquinho, está mais claro aqui. Vou criar mais uma iluminação, pode ser até uma cópia dessa luz mesmo. E essa luz aqui vai ser artificial, então eu deixo ela branca, vamos deixar ela totalmente branca aqui. Ou no caso luz natural ela teria que ser amarelada, né? Como eu estou utilizando essa iluminação de cima aqui com tom levemente amarelado, eu vou utilizar essa outra luz aqui com um tom claro, um tom branco. Então, deixamos aqui totalmente branco. A intensidade dela eu vou deixar como 15 também. Vamos aproximar agora das nossas tampinhas. E fazemos a nossa renderização final. Bom pessoal, concluímos mais esse vídeo. Mais uma vez eu quero deixar o agradecimento para vocês que inscreveram-se no nosso canal. Deixo o um convite para você que ainda não é inscrito, que nos acompanha, que gosta das videoaulas. Em breve nós teremos mais vídeos completos como este e eu já deixo aqui sempre o pedido, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e também deixe aquela força através do seu like e no mais eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos!